Recursos estimáveis são aqueles que não envolvem qualquer pagamento, qualquer recurso financeiro. Por exemplo, aquele serviço que é prestado gratuitamente, aquele imóvel que é cedido, o automóvel que é emprestado. Tudo isso você pode utilizar na campanha dos seus amigos, só que você tem que contabilizar como seria se você fosse pagar por essa utilização. Então, esses bens e esses serviços devem estar contabilizados no valor de mercado. E aí você vai lançar na sua prestação de contas, de acordo com o período utilizado, quanto seria se você fosse pagar por eles. Irregularidades aí levam sim à desaprovação. Um abraço!